Oi, meu nome é Aline, eu sou de Araras, nós fizemos o curso iniciante de micropigmentação aqui com a Ana e confesso que eu fiquei maravilhada com a escola e com o suporte que a equipe dá para nós é não só aqui dentro do curso, como antes de nós chegarmos aqui também, antes de, de iniciar foi dado um suporte muito grande, a retirada de dúvidas, então eu cheguei aqui muito confiante. É, eu fiquei hospedada no hostel que é disponibilizado pela escola, e é um lugar muito gostoso, muito aconchegante, e eu viria quantas pessoas preciso para cá, para ficar aqui, e falar um pouquinho da escola é excepcional. Nunca vi uma escola tão boa no que faz, não só a Ana, como toda a equipe, Desde é, da equipe técnica até a equipe que presta os ensinamentos para gente. Então, eu estou muito feliz e muito satisfeita. Vou sair daqui com uma bagagem muito grande, treinar bastante e iniciar minha carreira de micropigmentadora da melhor forma. Oi, eu sou a Maura, eu sou aqui de Campinas mesmo. Estou é, fazendo o meu segundo curso de micro. Fiz um, não me senti segura. Voltei e vim fazer com a Ana. É, eu tô maravilhada, assim, com a... Com a postura de profissionalismo daqui. É, do acolhimento. É, com a Ana, com o Diogo, com a Mariana. assim todos. É, eu não tenho palavras, assim. Eu tô apaixonada. A Ana é uma pessoa muito simples. É uma pessoa, assim, que ela... Ela te acolhe, ela te busca e de repente você percebe assim que ela já faz parte da, da sua família. E eu tô assim, maravilhada. Eu, assim, já, meu material já é tudo daqui, já comprei tudo daqui, porque eu sei que a hora que eu precisar eu sei para onde vim. É, eu sei que eles vão, vai estar tá esclarecendo qualquer dúvida. Então, assim, tô saindo daqui... É completa, completa para começar e ser uma profissional na área de micro. Olá, me chamo Érica. Também o que eu tenho para falar é que eles dão todo o suporte para a gente. Nós saímos daqui com uma bagagem muito grande. É realmente uma família, são pessoas excepcionais. Estão sempre do lado da gente. Desde o primeiro atendimento foi tudo muito bem esclarecido. Né, e mostrar do que realmente nós iríamos aprender E, e até é, ver o que nós já, já tinha né, conhecimento como designer de sobrancelha Que eu acredito que todas começaram assim E sempre foi o meu sonho Eu até comentei aqui que no início, logo que eu fiz o designer de sobrancelha A Ana sempre foi a minha referência Foi uma referência para mim é, Uma pessoa renomada que eu acreditava muito no trabalho Eu só precisava ter a certeza E eu tive essa certeza Consegui realizar um sonho Me sinto muito bem realizada Que ficou o tempo todo do meu lado Estava me sentindo um pouco insegura No começo, porque É bem complexo a técnica Mas foi muito bem passada pra gente E ela o tempo todo do lado Uma pessoa incrível Toda a família, né? Engajada aí E cuidando da gente, explicando da melhor forma, tudo muito claro. Isso é muito bom, a gente tem que valorizar e eu super indico qualquer pessoa a vir aqui né, fazer um curso e se especializar também. É só o início da carreira de todas nós e eu fico muito feliz até também por todas as meninas que eu conheci, super agradável, ficamos um lugar super confortável, né? nós temos a hospedagem aqui Fomos muito bem recebidos por todos eles. Não tenho o que reclamar. Pelo contrário, somente agradecer até para as meninas, que são incríveis. A estrutura é maravilhosa, gente. É isso. Olá, me chamo Daniela. Não é à toa que vim de tão longe, né? Porque a gente procura referências de profissionais né, que estejam realmente ali né, capacitados né, para nos fornecer algo de melhor. E assim, eu vi isso em Ana, e assim, estou assim encantada, eu acho que palavras não, não podem ser ditas porque as meninas já falaram tudo, né, então assim, é só resumir um pouco mesmo, porque tudo já foi dito, e ainda assim, o que a gente fala aqui ainda é pouco, porque realmente ela acompanha a gente de perto, ela é uma professora excelente, entendeu, e nós estamos assim, realmente maravilhadas. Porque ela acompanha de perto, está ali junto com você, sabe? Não é aquele profissional que bota um instrutor para estar tá ali te instruindo. Ela não, ela está ali de perto, tirando suas dúvidas, sabe? Então assim, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui perguntas para começar, né? Então eu indico assim, qualquer um que quiser começar um curso e se especializar, pode procurar, Ana, né? porque excelência em pessoa, em profissionalismo Toda a equipe dela, todos, assim, citar nomes até, né, é complicado para a gente não esquecer um ou outro. Então, assim, são todos maravilhosos. E com certeza voltarei para o ano para estar cada vez mais me especializando e buscando cada vez mais. Muito obrigada, obrigada as meninas. Foi um prazer estar com vocês. E é isso aí, gente. A Ana é maravilhosa.